As pessoas costumam dizer que a gente tem que procurar a todo custo ter a paz uns com os outros e ter harmonia com todas as coisas, mas na verdade quais são as coisas que a gente deveria buscar harmonizar e quais são as coisas que a gente não deveria harmonizar? Jesus mesmo disse que ele não veio trazer a paz para a terra, ou seja, ele não veio trazer harmonia para dentro dos lares. Jesus é a luz do mundo e nesse sentido ele veio iluminar a escuridão e não buscar ter harmonia com ela. Isso vem mostrar para a gente que na medida com que Jesus se aproxima, todas as trevas têm que se dissipar e não harmonizar com ele. Jesus também disse aos seus discípulos que assim como ele foi perseguido, nós também seríamos perseguidos e que nesse mundo teríamos muitas aflições. Mas de fato existe algo dentro de nós, alguma intuição que nos convida a buscarmos ter harmonia e precisamos ter clareza sobre que tipo de harmonia é essa que devemos buscar. Algumas pessoas dizem que a gente tem que buscar ter uma harmonia com a gente mesmo, com o nosso interior. Porque de fato não tem como ter harmonia com todas as coisas exteriores. Não tem como a gente compactuar com alguns tipos de ações e pensamentos que a gente vê por aí. E eu me refiro, por exemplo, a mentalidade de alguns governantes de querer buscar resolver os seus problemas por intermédio da guerra e da violência, ou ainda de lideranças que incentivam uma exploração desenfreada e inconsequente da terra, dos animais e dos vegetais, de maneira que só estão visando, na verdade, o acúmulo de capital, o acúmulo de riquezas nessa vida. E de fato, não tem como a gente ter uma vida pacífica e viver em harmonia com mentalidades que têm esse foco de exploração e destruição de tudo aquilo que existe ao redor delas. E é por isso que se a gente sente que a gente precisa buscar ter harmonia, a gente tem que fazer essa busca com as coisas certas. Certa vez Jesus também contou uma parábola em que existia uma guerra, em que o exército mais forte estava para enfrentar um exército menor e que nesse confronto o exército menor tinha que aprender a estabelecer condições de paz para que ele mesmo não fosse destruído e a gente tem que entender com isso que na verdade Jesus não estava se referindo às guerras entre nações mas sim às guerras que acontecem no nosso espírito, dentro de nós se Deus veio nos convidar a participar do seu reino celestial então por que eu deveria permanecer lutando contra ele, dando foco e importância para os reinos e instituições desse mundo? Eu reforço isso porque não dá para ter harmonia com essas instituições que cometem crimes sociais e ambientais, como a gente tem visto ao longo de toda a história da humanidade. E é por isso que quando Jesus chamou os seus discípulos a anunciar o reino de Deus em todas as cidades, ele não convidou essas pessoas a participar de um salão ou de uma igreja. Na verdade, Jesus chamou as pessoas para fora desses sistemas, esses sistemas que pertencem ao mundo religioso. Tudo se passa como se para a gente conseguir ter essa harmonia com Deus, a gente tivesse que decidir deixar de ter harmonia com o mundo. E existem dois tipos de reações que as pessoas podem ter quando elas se deparam com esse evangelho do reino dos céus. Elas podem olhar para ele como uma boa notícia em que elas podem largar as suas vidas nesse mundo para se concentrar e priorizar, ter harmonia uma harmonia espiritual consigo mesma e com Deus. Mas por outro lado, existem as pessoas que vão olhar para o evangelho do reino dos céus e vão ver com isso uma ameaça, porque na verdade elas não querem abrir mão de tudo aquilo que elas conquistaram. Elas não querem deixar as promessas que receberam desse mundo. E aí que fica a questão, com quem você está procurando ter harmonia? Com as coisas de um reino celestial ou com os reinos desse mundo? E se você tiver interesse em saber mais a respeito do que é esse tal do Evangelho do Reino dos Céus, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!